Fala meu amigo, beleza? Vou estar compartilhando com você agora três pets da pedaleira G1 X1 Ok? A pedaleirazinha que eu consegui emprestar aqui para testar com os pedais Tava pensando em pegar, ah, mas já antecipo que eu não gostei muito do resultado com os pedais não ah, Juntando com os pedais não, mas o timbre dela sozinha, gostei bastante tá? Consegui montar três timbres aqui básicos e vou passar para vocês aí Um com poros, tá? que é para dedilhado O outro, um crunchzinho ali não, não exagerado, né? serve para uma basezinha worship Tá? E um high gain, tá? A galerinha que me conhece sabe que eu gosto de um high gain, beleza? Então são esses três pets, eu vou tocar rapidinho qualquer qualquer coisinha, uma coisa bem simples, que é pra não deixar o vídeo longo, ok? E vou deixar todos os parâmetros pro final aí do vídeo, beleza? Então bora lá, colocar o fone aqui, se não eu consigo escutar também, certo? Então o primeiro, primeiro timbre tá isso aqui, ó. O captador aqui do, do braço. Tá com o captador da ponte. Desligadozinho, ambiência, legal Ok? O outro timbre Ele vai ter aqui uh, Um drivezinho bem de leve, né? <música> Delay, tá? E um Reverb modulado <música> A galera do chip vai ficar legal Certo? Esse é o nosso segundo timbre e o nosso terceiro timbre, que é um high gain. Ok? Ah, você tem possibilidades aí de retirar alguns efeitos, né? você pode desabilitar, por exemplo, no segundo, que é um drive mais leve, você pode tirar o reverb, ok? Para ficar um pouco mais, mais limpo, né? Ok? Então vamos lá, vou já colocar aqui a, a câmera na tela da, da pedaleira aqui e vou passar os timbres, beleza? Então espero que te ajude aí. Se gostar, já deixa o like, compartilha com os amigos e já comenta aí embaixo, beleza? Assim eu sei que eu posso continuar trazendo esse tipo de material. Beleza? Então bora lá. Bom, então vamos lá. O primeiro timbre aqui, que é o, o chorus, tá? Eu vou entrar em cada um dos parâmetros aqui e você vai pausando o vídeo aí e copiando. Beleza? Então vamos lá, vou entrar aqui já, coloquei um compressor com essas configurações aqui, tá, deixa eu ver se eu vou operar ela 100% porque eu quase não sei mexer nela não, peguei ela quase não mexi, tá, mas basicamente, tá, essa configuração aí, certo, uh, nem sei como é que sai, vou ter que sair tudo aqui e atrás de novo, ó. agora eu vou entrar aqui pro, pro Fender, ok, simulação de amplificador, entrar ele novamente aqui, tá, Pode ser que se você estiver utilizando uma, uma guitarra com humbucker, o, o ganho seja muito, né? Aí começa a saturar. Então você abaixa um pouquinho o ganho para ele não saturar com o chorus. Beleza? Então bora lá. Página 1. Página 2 aí. E página 3. Eu sempre tiro o Presence quase todo, tá? Simulação de caixa é a mesma. E saída, linha, né? Eu estou ligando em linha. Se eu for ligar no amplificador, eu mudo a configuração. Ok? Vamos lá de novo. Vamos entrar aqui agora para o terceiro efeito, que é o Chorus, vamos entrar nele aqui, certo? Os parâmetros aqui, ok, vamos entrar aqui agora para o próximo, que é o nosso Reverb. As configurações estão assim. É uma observação, tal. Tá? O pessoal costuma perguntar muito o que significa o tail, né? O... Para que serve isso aqui exatamente? O tail nada mais é do que quando você desabilitar o pedal, tá? Se você, por exemplo, se eu pisar aqui desabilitar ele e eu tiver tocado, ele não corta o som, ele deixa a cauda continuar, tá? Se eu desabilitar o tail, deixar em off, quando eu pisar ele corta o reverb no meio, tá? Então é para isso que serve exatamente, tá? Então aqui está finalizado o nosso primeiro patch, tá? Não liga para o nome, não alterei o nome, ok? Já que eu, uh, são pads aqui que eu nem vou utilizar, já que eu vou devolver a pedaleira, tá? Então não me preocupei muito de mexer nisso não. Então agora vamos aqui, esse segundo pad tá? ficou ao contrário, na né? numeração 3, 2, 1, tá? Então o segundo aqui agora é o nosso Crunch, tá? que tem ambiência também. Então basicamente aqui eu coloquei um compressor, tá? Tá nessa configuração aqui, ó. Certo? Vou passar todas as páginas. Você vai dando pausa aí. Certo? Essa é a configuração do nosso compressor. Agora vamos aqui novamente. Vamos entrar aqui na simulação de amplificador. Tá? Tá dessa forma. Página 2. E página 3. Certo? Você vai ver Presence também lá embaixo, né? Eu tava com guitarra extrato, né? Então na guitarra extrato ela já tem um bocadinho de agudo, tá? Eu tiro geralmente o presence que é um pouco do brilho, né? Simulação de caixa mesma, ok? Vamos lá da entrada aqui agora. Vamos para o delay. Enter. Bom, eu sei que pegar timbre pronto é bom, né? Mas se você puder criar o seu próprio timbre é melhor ainda. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre timbragem também, olha o link que está na descrição, tá? O curso está completo tanto timbragem, quanto técnicas, quanto escalas, tá? Você vai aprender muita coisa lá com o meu suporte pessoal, beleza? Então, não perde a chance, a gente está com a turma aberta, só olhar o link que está na descrição aí, beleza? É isso então, continua o vídeo aí. Observação importante sobre o delay, ok? Colocar no tempo da música, né? Então aqui tá um time aleatório, quando você for colocar e, e tocar junto com a música, você dá uma regulada legal aí, tá? Eu costumo dizer sobre o, o delay, Para mim a utilização é três repetições, tá? No máximo três repetições, o tempo no tempo do, do metrônomo, ok? E o mix é, não, não passando do, do volume da guitarra, né? A não ser que eu esteja tocando tipo coxinha pontuada, alguma coisa assim, certo? Então vamos lá, páginas. Esse aqui tá assim. Essa aqui está assim, esta aqui está assim. Você pode habilitar o Tail, não, não cheguei a habilitar, tá? Vai dando sua necessidade aí, certo? Você já sabe para que serve o Tail. E aqui, vejamos. Agora nós temos o reverb, que é um reverb modulado, né? Então, vamos entrar nele aqui. A primeira página está assim. Observação, quanto mais, mais drive você colocar, mais você vai precisar diminuir um pouquinho o mix aqui, tá? Porque é, quanto mais volume, mais drive, mais ele vai embolar. Então, reduz um pouco o mix, que ele fica um pouco mais discreto, certo? Se você for mudar o, o ganho. Então, aqui tá dessa forma e dessa forma, tá? O tail off também, se quiser ligar para um... Fica ao seu critério aí. Feito isso, a gente tem o timbre, uh, o crunch, né? Com, com ambiência. Tá? Lembrando que aqui você tem a versatilidade. Você desabilita o, o reverb. Você já fica com um timbre bem clean. Dá pra fazer uns solinhos aí legais. Ok? E agora a gente vai passar pro timbre 1, né? Tá? No caso, timbre 3 da nossa sequência, né? Que é o, o mais distorcido. Esse aqui tá bem simples. Ok? Simples, simples. Aqui eu coloquei o Extreme Distortion. Tá? O ganho não coloquei muito, né? Lembrando, se colocar uma guitarra com o capital do handbook, você pode baixar um pouquinho o ganho que você vai ganhar mais definição, tá? O tone, o level, tá? Aqui simples, né? essa configuração desse pedal aqui é muito simples. Entrei aqui. O próximo agora é um BG Drive, tá? Vamos a configuração dele. Ganho no zero, tá? O que eu costumo fazer? Eu testo as duas possibilidades. O amplificador com o ganho quase zero e, às vezes, o pedal com o ganho quase zero compensando aqui. Tá, dá uma leve diferença, pelo menos eu vejo essa diferença, tá? então eu gosto de compensar mais de um lado do que do outro aqui eu deixei zero, depois a gente vem aqui as outras configurações, outros parâmetros seguindo aí, ah, acho que aqui o eu, eu mexi foi pouca coisa aqui o presence no zero também, tá? ah, o gabinete foi do MS Crunch certo? e saída para linha ok, depois a gente tem agora só mais um efeito aqui esse efeito é um delay né então o delay naquele esquema, o mesmo esquema que eu falei do outro aí. Tá o time aleatório, né? Não, não tinha nenhuma música definida. Depois o feedback, mais umas três repetições, duas repetições e o mix. Tá? Depois a gente pega aqui a outra página, certo? E o tail off. Se quiser ligar para um também, fica ao seu critério. Beleza? Então é isso aí.